Olá, aqui é o Zanon e o assunto de hoje é como treinar em casa para ganhar músculos. Eu sou, tô treinando, sabe? Mas tô treinando em casa, eu sinto que o tempo tá fraco, claro, eu faço as coisas, tá uma assim, mas não é a mesma coisa que quando eu fazia na academia. Quando eu fazia na academia, eu sentia que eu tinha que Hoje em dia, quando eu faço em casa, assim, eu sinto que não tá a coisa, que a perna tá mais mole e eu sinto que não tá para começar, eu gostaria de te falar que treino em casa não é musculação. Quando você treina na academia, você tem uma série de aparelhos e de carga nesses aparelhos ou com pesos livres, onde você utiliza para colocar intensidade no seu treino, para você fazer mais, mais forte, para você fazer mais pesado e dessa maneira gerar um estresse na sua musculatura, com que rompa fibras, cause microlesões, cause uma, uma acidose, um estresse metabólico, para assim você ter hipertrofia e trabalhar o seu músculo. Porém, quando você está em casa, você não tem carga o suficiente para isso. Tá bom, você pode até pegar é, colocar coisas numa mochila, sacola, balde, mas quero te falar uma coisa, não é a mesma coisa que fazer em casa. Então se você quer ganhar músculos, não treine como se você treinasse na academia, pois não são ambientes diferentes, são sobrecargas diferentes. E é por isso que eu digo, treino em casa não é musculação. Ai professor, mas então o que, que eu faço? Você deve utilizar Elementos da musculação, porém você vai ter que complementar esse treino com outros métodos que possam intensificar o seu treino. Mas você vai ter que precisar trabalhar de certas maneiras diferentes para compensar os aparelhos e a carga que você não tem em casa. Então, para treinar em casa, não basta copiar a musculação você tem que trabalhar de forma diferente para gerar o mesmo estresse, ou estresse de maneira diferente, para gerar hipertrofia. Quando eu falo gerar hipertrofia, é justamente aumentar o bumbum, aumentar a coxa, deixar ela mais forte, mais durinha. E hoje justamente eu quero trazer algumas estratégias para você aplicar no seu treino em casa e assim poder ter os mesmos resultados que a musculação. Pois não importa onde o treino é feito, e sim a maneira que ele é feito. Se você faz na academia, você utiliza o que tem lá. Se você faz em casa, você precisa utilizar o que tem em casa. Então vamos a algumas estratégias. Estratégia número 1. Um, utilizar sobrecarga adaptada. Sim, você vai utilizar o que tem para usar como peso. Eu falo bastante para meus alunos pegarem uma mochila e colocar livro, é, saco de feijão, saco de arroz, qualquer coisa que seja para colocar peso nessa mochila. Você pode utilizar balde, como eu já coloquei, sacolas com pesos, é, cava de vassoura com peso dos lados. Mas porém, você tem que tomar muito cuidado com a segurança, porque certas coisas não podem equilibrar muito bem, podem causar acidentes. Então, segurança em primeiro lugar, mas você pode trabalhar cargas adaptadas. Porém, usar cargas adaptadas e fazer o mesmo treino, não adianta, eu já falei aqui. Estratégia número 2, aumente o número de repetições. Sim, porque na academia lá você colocava no agachamento, por exemplo, 20 quilos cada lado e fazia 8, 10 repetições. Aqui, agora, em casa, você vai colocar a mochila, vai ter menos peso, você pode fazer mais repetições. Pois, segundo a ciência, não importa se você faz oito repetições, ou 50 repetições. O que importa é você chegar o mais próximo possível perto da falha, onde gere fadiga o suficiente para gerar um estresse no seu músculo e dessa maneira ele crescer. Estratégia número 3: Deixe os exercícios mais lentos. Sim, a velocidade do exercício interfere na intensidade dele. Exercícios em cadências mais rápidas são mais fáceis de fazer. Exercícios com cadência mais longas, eh é, 2020, 3020, é, ele começa a aumentar a acidose muscular e esse é um quesito aqui do da hora de fazer o treino em casa você não vai utilizar a sobrecarga tensional do peso mas você vai utilizar a sobrecarga metabólica que é justamente do estresse causado pelo acúmulo de, de metabólicos de do ácido dentro do músculo isso gera estresse para gerar hipertrofia quando você torna o exercício mais lento você acumula mais causa essa oclusão vascular adaptada onde sente aquela sensação de queimação e isso Gera resultados de hipertrofia Tão bom quanto colocar bastante carga Então mais uma estratégia aqui é Diminua a velocidade da execução do movimento Vamos para a estratégia do número 4 Diminuir o intervalo entre as séries No momento que a gente faz na academia Com menos repetições Você coloca intervalos mais longos Dois minutos Quando você faz em casa A ideia é você manter a fadiga Que você já trouxe do exercício anterior Então uma maneira de colocar intensidade No seu treino em casa Para gerar os resultados É você diminuir diminuir o tempo de intervalo entre séries, de um minuto para menos. Dessa forma você vai manter os metabólicos, vai manter essa acidose, vai manter essa fadiga, que vai te ajudar a fazer um acumulado durante o treino e dessa maneira gerar os resultados que você deseja. Estratégia número 5. Utilize métodos avançados de treinamento. Sim, utilize métodos como isometria, conclusão vascular, pico de contração, drop set adaptado, que dessa maneira você vai conseguir aumentar a intensidade do seu treino, mesmo com pouca carga. E a dica principal é, chegue sempre próximo ao seu máximo, procure você ter a maior fadiga muscular durante o seu treino, pois é através da recuperação dessa fadiga que seu músculo sofreu, que ele vai crescer, que ele vai ficar mais duro, vai ficar do jeito que você deseja. E lembre, treino em casa não é musculação. Você utiliza elementos da musculação de forma adaptada para gerar os resultados que você deseja. Então, não siga replicando o que você faz na academia. Procure maneiras inteligentes de ter os mesmos resultados treinando dentro da sala da sua casa. Fechado? Um abraço e até a próxima!